Oi pessoal, meu nome é Henry Zilberstein e eu sou da ONG Serendipidade eu queria contar para vocês que juntamente com o Shopping Vila Lobos aqui de São Paulo, no próximo dia 3 de dezembro, o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, nós traremos o Alex Duarte para passar o documentário Expedição 21. O Alex é cineasta, escritor, ativista e dentre vários assuntos, ele é especialista em falar de autonomia na vida adulta de pessoas com síndrome de Down. O documentário é uma obra de arte, tanto para pessoas que têm quanto para pessoas que não têm deficiência. Uma grande lição de vida para todos aqueles que acreditam nas possibilidades. Convido a todos a estarem conosco no próximo dia 3. Informações aqui embaixo. Vai ser muito bacana. Valeu, nos vemos lá.